E, galera, beleza? Mais um vídeo, o perde o desafio. Mano, o que Ué? Ué? O cara tá brigando com o portão, maluco. Caraca, o que que foi isso? A moto do maluco, cara. Você é doido? Hum, o chinês vai dar um tiro nele, quer ver? Ué! Tem dois! Dobrou o chinês! Coreano, sei lá que. Olha lá! É o mesmo cara, velho! Eita, eita! Isso é NP? What? Nossa mano, tá saindo um monte! No... <risos> Ai, ah, já perdi o desafio, meu rio. Oh. ó! Hum, vai guichar o carro da polícia! Eu já fiz isso aí, mano. Nossa, já fiz. Que isso, cara? Que bug foi esse? Olha o guincho, o cabo do guincho. Ué? O cabo do guincho tava puxado, velho. O cara quer cair em cima do tanque. Boa, garoto. Parabéns. Achei que ia morrer. Que isso, cara? Mano, eu tava numa seleção... Uma sessão online, velho. Não tem como ser... O que, que foi? Ai, tinha que pegar o carro. O caminhão ficou em cima do... Olha! É esse jogo é de maluco, né? na moral, mano. Não tem como, cara, tancar de jogo, velho. Nossa, vai arrancar a cabeça. Uh, <risos> a menina, cara. <risos> que isso, cara? Dentro. Olha lá. <risos> oh! Mais 18. Mais 18. Não pode pôr isso aqui, não, cara. Só a thumbnail que a gente põe um pouquinho. Mais 18. Maluco, você viu ali, velho? Acho que já tinha visto esse vídeo. Essa pode já ver, é que às vezes os caras colocam em... em outros vídeos, né? Malandragem aí, ó. Matou o cara, velho. Caraca, vi. mano! Não, <risos> Telemissão. Não <risos> matou. Agora lascou. Como é que tira? Bateu a moto aqui, acho que. Caraca, vai. Eu sempre falo quando eu vejo esses vídeos. Essas missões que vocês estão jogando no online. Olha isso! Caraca, o policial tirou nela. Morto, velho. O policial tirou nela. Eita, o que aconteceu? Uou, o que, que é isso? Oh, os caras ficou tipo. Tô em 2D, velho. Que isso? Que loucura, velho. Olha, Minecraft, Minecraft. Que isso, cara? Boa, oh. <risos> olha isso, vem, oh, Por que não quebrou? cara. Caraca, foi de bunda no cara, mano Ó oh. Caraca, olha o bug, mano Bug sinistro Ah, sempre acontece uma queda de um avião Não sei se já perceberam na casa do Michael Olha lá, tá tudo bom, tudo de beleza Sempre explode eu sempre... Ué que isso cara é o... é isso <risos> caraca o barulho do jogo mesmo que isso eu da onde, velho? que é isso? Oh, o barulho do Mario, velho. O cara colocou o barulho do Mario. Fiscando, maluco, ó. Vai. Oh! O é dobrou? E os caras? Nossa! Vai bugar, vai bugar. Ó. Oh. Muito bom, velho. Caraca! Massacrado Ué, Que língua é essa aí? Olha o cara atrás A missão Corrida Vai <risos> tô Olhando pra trás Cabaça Olha o parkour o Parkour monstro Eita, tal? O cara ficou enroscado pelo pé, cara Olha isso Ih, <risos> menstruou o cara, mano Caraca, dançou tanto sangue assim, velho. a roda vai pegar na cara. <risos> Caraca, velho. O que cara, tá em cima do poste. Bom, né, mano? O vídeo é muito bom, né? isso, cara? Que tem, velho? Ah, é aquela. Todo do, do. Meu Deus do céu, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, cai! Uh! Olha, esse cara aí é o cara que aparece morto lá no, no, no, no desafio do. Oh! Vocês viram, cara? Ele tomou um tiro caindo ele acertou o cara, mano. <risos> Ai, mano, que esse é muito bom, velho. Cara! Ó, o cara vai cair em cima dele, quer ver? Não, achei que ia cair. Tá muito na cara, né? Que? Que? Ah, vai ficar assim. Não acredito. Esse aí é um... <risos> Era o que? Um racha ali? Véio? Quando você atira os NPCs eles aceleram o carro eles são doidos véio. Eita Vai morrer O ah! que, que foi isso, cara? NPC, velho Que diabo é isso? <risos> <Okay>. Beleza, ué. <risos> que que é isso, cara? Vai, ai que burro, mano. Na moral, velho, que ele fez aí. Johnny to Jackass. Oh, Jackass. Vai dobrar de novo? <risos> Ai, caçamba, mano. Muito bom, né, velho? Eita! Como é que não morreu, velho? Caraca, como é que não morreu? Galera, o vídeo já deu 10 minutinhos. O vídeo tem 30. Espero que vocês tenham gostado. Aí. Foi muito bom. Gostei muito desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clicando no gostei. Compartilha o bug da cadeira. Até a próxima. Vamos ver esse bug aí. Vai dobrar. Uf. Foi.